a perna. Cara, veja só, como eu, eu tenho lesão medular, tem umas partes do corpo que eu não sinto. Então eu não sinto muito bem as pernas aqui. É. Eu tenho uma boa depois. Aí eu ah, falei assim, tá... aí eu e eu, eu depois, tava andando. Depois. E eu tava andando de muleto com a perna quebrada achando que era dor muscular. E eu treinava, ia pra academia, os osso com a cagava de dor. Aí o médico falou assim, Bir, você Cara... tá cap...? aí eu fiz raio x, não deu nada, mas só que eu tinha que fazer uma ressonância, que era em cima do, do da sambicura aqui do, do fiofó, entendeu? Aí, aí, aí eu fiquei, aí que eu fui ver que tava quebrado. O cox? Eu, não, não é quase Pé o cox, do é aqui do lado do, do, do, do, do, do, do Fiofoque. Como lado é que é o nome do lado do quadril lá. mesmo. Do quadril, do é aqui embaixo da, da bacia da, da, da perna. Da perna. Da no sítio bacia. fala bacia. Tu Isso, quebrou a bacia? bacia. É, é, aí o doutor falou assim: eu tava com 15 dias de treinando e tomando remédio pra passar a dor muscular. E você achando que era dor. Dor muscular, muscular. normal. Isso. Aí, bicho, fiz o a cirurgia. Quebrado. Cara, se fudido. <risos> aí, aí, bicho, eu fui, escuta essa, aí eu fiz a cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia e fui pra casa 60 dias sem mexer Pô, mas você já Ou tava mais. Né? Caralho é. Fui pra casa, cara Com 20 e poucos dias O meu irmão falou assim a um caboclo ligou pra mim, Vou na fazenda que a sua égua tá domada O caboclo quer mostrar Então põe eu no carro com todo o cuidado Dentro lógico, do carro lógico. Meu irmão levou eu 20 dias, era pra ficar 20, 60 parados. É, 20, eu tava com uns 20, uns 30 Não um tinha 30 dias Cara, escuta só, que desgraça Ai. Cheguei lá, encontrei um retardado De um capataz lá eu falei assim, Rufino, se eu colocar você com um jeito e riba desse cavalo... Você já anda. Você consegue lá ver se o seu animal trabalhar no fundo? Ah, que o seu irmão tá montado. Aí eu falei, ô oh, bicho, me ajuda aí então, fazendo um favor. Pô, eu tô em ah, cima. Mas também é puta ideia. Não. Tipo, é. E eu aceitei. Caralho. A meu. perna lá, bicho. Aí eu comecei a andar a cavalo descendo devagarzinho, um quarto de milho, de gigante. Aí eu encontro um peão, Zé Bulacha lá. Eu falei assim, Rufino, eu tô domando esse burro aqui. E esses burros tá correndo mais do que cavalo. E eu não sabia que eu tava com a perna quebrada. Eu falei, tá correndo mesmo? Eu falei, tá. Muito bom. Eu falei assim, ô louco, meu, mas burro realmente não corre igual cavalo. É. Eu falei assim, vamos tirar uma carreira até naquela árvore. Ele falou assim, vamos. Eu já esqueci da desgraça da perna. Cara, eu já juntei esse quarto de mira pra cá e pra lá, juntei a ponta de corda e nós sortou esse trem na carreira, bicho. Ah, milhão. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, No meio da carreira, eu falei assim, meu Deus, minha perna, bicho. É, lógico, Eu caralho. falei, cara, mas eu não, eu não vou perder. E eu venho a cabeça daquele burro aqui, eu pau, pau, pau, <risos> pau, pau, pau, pau, pau. Aí, no, no, no, no, nós cruzou o coqueiro. Eu cruzei, eu, eu nem esbarrei o cavalo, deixei parado devagarzinho. Jesus Cristo, minha perna, minha perna, como é que tá? Como é que tá? Cara, eu parei assim, eu tirei a perna comecei a balançar a perna. já quebrou, só quebrou, só quebrou. Não, não quebrou, não. Eu mexi na perna, não, não quebrou, não. Caralho. Olhei do ladozinho assim, o sangue saindo, porque tinha rompido uns pontos. Puta. Eu falei, nossa, se que que que quebra esse aqui, bicho. Eu tava no cu do cão. Você tava, não, você já tá fazendo. Um no Deus cu céu, desse, cara, cara, desse Rompeu cão cão os, aí. Tudo, tudo os pontos. É, aham. Mas também você foi correr um com cavalo? É. Nossa, facada, você já tomou a facada? Não, Também? ainda não, briga não, nunca, eu saquei, ainda então, não. Esse dia eu tava na academia? Ainda não, Então, esse dia eu tava na academia, foi um exercício, eu quebrei a testa com o nariz. <risos> que. <risos> quebrei o nariz aqui, bicho. Você é maravilhoso. Ah, mano, vai tomando culpa. De jeito. Plano de saúde, não aceita esse cara nem tá fudendo. fudendo. Não, ah. aí, ó, quebrei bem aqui, eu fui fazer o pullover, mas a gente tá aqui. Quando chegou aqui, a Zanila des desparafusou, caiu na minha testa. <risos> Quebrou o nariz. <risos> É, dá risada, né, viu? É, é, é dá risada. <risos> Ô, bicho, eu tirei os pesos assim, ó, de, do, do nariz. Aí eu parei assim, né? Eu falei, olha, o povo da academia, ó, ó, ó. E eu olha que aqui o sangue saindo assim, ó eu olhei no espelho, assim, eu peguei o no nariz, nossa, aquela meleca no nariz, o couro que tá mole. Só o melado escorrendo. Aí eu peguei assim, nossa, eu, eu vou arrumando que alguém vai pegar a mão. Eu ah, ah, arrumei o nariz assim, olhei no espelho, tá reto. Ó, ele não tem aquela curva. ó. Não. ele <risos> arruma as coisas. Ele é o melhor <risos> cirurgião <risos> plástico. Ele ele arruma dele mesmo. E vou falar, ele é melhor que muitos profissionais que tem por aí. Ficou bom? Eu, pô, ficou você, bom, ficou cara, bom. você fica natural. Eu, o dedo a palma e meia pra mim. Procure <risos> um serrote. <risos> Ó, vamos vendo. É um sal, sal. Sal. Sal, sal e fumo e, e urina. E o do dedo, como é que é o método? É... É o Santa Maria, Mentruz. <risos> Dois pauzinhos. É dois pauzinhos e enrola com um pano e fica quietinho. Pronto pronto, pronto, pronto, pronto. Palitinho de picolé, Isso. você bota gás. Que e, e você fica um cara assim, ó. E aí, beleza? Ai, oh, meu Deus do céu, não é. O cara é. tá passando mal, tá meu. tudo bem? Ô, oh, vem, vem cá, O pantera. <risos> é ficha perder. O oh, pantera, ficha. olha. Aí esses dias lá em casa eu cortando a crina no cavalo. Quando eu ia, o cavalo pisado no meu pé. Falei, Nossa. Você cavalo não percebeu, pisou. é que ele não sente. Eu não sinto o pé. Entendeu? O cavalo tava pisando, ele não sinto. Aí eu cortando, eu não vi. Quando eu vi, eu falei, nossa, ele pisou no meu pé, deve tá doendo pra caralho. Aí eu peguei ele com um jeito e empurrei. No que eu fui empurrar, um cavalo pesado, ele mexeu. Nossa. Falei: nossa. Aí torceu o casco em cima do pé. Quando eu tirei a botina, quatro unhas tortas, assim, ó. <risos> Eu falei, deve tá estar doendo, virado satanás essas unhas aqui, bicho. É evitar tá doendo, virar do cão essas unhas. Aí que as unhas estavam louco, acabei de arrancar. Peguei assim, puxei com a licada e saiu as unhas. Entendeu? <risos> é. Aí eu fiquei com as unhas, aí ficou, ó, até hoje esse pé meu aqui, ó. É dedo, é dedo ele sem é, unha. Ele é meio escuro, ó, aí ribe do pé, ele é meio escuro, ah, se quebrou, se não quebrou, não sabia se tinha quebrado, eu não fiz nada, eu só, todo jeito. <risos> ele dia... não vai ver, é. foda-se. Não quebrei mesmo. cavalo não... pisa dele, é. foda-se. E você não foi no médico pra ver? Fui nada. Você é muito ah, louco, se dane. cara. <risos> oh, e eu, outra vez, eu, eu nem marquei aqui, bicho, Olha, minha lista tá fartando acidente. Eu fui pra uma festa, eu vesti a botinha cortador de unha dentro e fui pra festa. Como é que é? Por Deus que está no céu, essa luz. Peraí, tá eu não entendi o que você que falou. Que eu perca a próxima <risos> campeonato. Ele vestiu a botina. O tava... cortador de unha dentro. O cortador de unha tava dentro da botina. E eu não vi, bicho. Aquela desgraça, bicho. E eu na festa, sabe quando você fica em pé assim, bola? Ô, louco. Aí, bicho, escuta só. Aí eu, eu, eu, eu, eu, eu ah, falei eu assim: você sabe como né? você fica em pé assim, você troca de perna para descansar uma? É. Quando eu, quando eu trocava para cá, a outra ficava assim, balançando. Eu falei assim: mas que porra essa? Tem uma perna maior do que a outra hoje? Eu, eu voltava pra ela, a outra ficava mais assim, ó, Eu não dava ponto de esticar, ela tava um pouquinho erguida. Eu não ficava com a perna esticada assim. Eu falei, pra cá, uma encurta e a outra balanga Eu falei, tá, ah, essa bosta, esse ser é assim mesmo, essa desgraça. Esse mesmo Aí cheguei em casa, lá em Campo Grande. Aí cheguei lá, eu sentei esse na cama, tirei a botina, guardei. Quando eu tirei a botina, eu falei, caiu o cortador de uri no chão quebrado. Eu falei, nossa. Nossa, <risos> velho. Passei a mão no pé, tinha um lapo de uma, de uma, uma bolacha feita assim no meu pé, corta de e cortou. Esgotou aquelas veinhas pequenininhas. Se tivesse pegado uma artéria, tinha caído no chão, gozando lá. Morrendo <risos> lá, ninguém ia ver. Ia banar, Ô, é farta de ar. Esgotado pela perna. Bonitinho. E bom que pintou por dentro a bota, né, bota? Nossa é. senhora. Ficou, ficou aquele, como é que é o nome? Francês, lá? O lobotan. Lobotan. Vermelho, né? Lobotan é? foi assim, Nossa. a ideia é meio Lobotan. É. E esses dias, mais umbis. E esses dias eu saí pra fora. Pô, chega. É. Tomando cu, cara. <risos> e esses dias, bicho. Eu, eu, eu, eu não vi... quero nunca andar com esse cara. Não queria que fosse meu amigo. Nem. Assim, é Fala aí, Padre, como é que eu dirijo. Cara, né? Quase sofreu dois acidentes vindo pra cá. Ah. Ah. Bicho do céu. Eu nunca vi esse Caralho, negão ficar meio branco. Cara, meio não. branco e centro, Meio ruzio assim, meio cinza. Vim rezando pra Meio cinza. Fala aí, negão. Não, você tá doido. Meu, do nada ele acelera. Mas como é que ele não sente a perna? Como é que acelera? Na mão, é eu, ah, eu, eu, eu fiz eu... a adaptação lá. Ah, você fez o. É. E tipo assim, meu, ele não tem controle. Acelera vai pra freia. <risos> Sabe, você fica assim, Não, eu gosto que fica acordado. É, Dormindo perto de mim. Eu sou eu já faço ele ficar acordado, é. Não, e teve um dia que a gente tá, tá dormindo? Não, não, tava acordado. Dormindo? É. Você não tem guardem? Não, não dormir, não. Ah. Um dia gente, ele tava em casa, lá no Paraná, a gente foi pra Maringá. Certo. Meu, pra a gente. A gente indo, tudo Porto, mais. Logo essa. Do nada deu um apagão no cara. Hã? Dirigindo. É. Mano. Então não é começou mesmo. a ir pra lateral, pegando rei de guarda, sabe? Falei, nada. Eu vou eu. <risos> mano, é nada. Ô, que é eu. Não, é. Qual é que a porta do carro? Do nada deu um apagão no cara. É é eu acho tá, que... tá faltando eu... alguma coisa pra ele. <risos> ah, vai. <ser> <risos> Tava faltando aí o um caco de vidro na cara, alguma coisa, não sei. Tava faltando alguma ah, coisa, não. voar do carro, alguma cara, coisa. Ah, é cara, esse dia que eu saí fora, bicho, eu tinha voltado de uma festa de dourados. Cara, e eu lá, correndo pra caralho, não vou falar a velocidade, não, a polícia multa eu, que agora só pra você falar, já é multada. É. Mas enfim, não, não estava assim. Cara, eu, eu, eu do nada, quando eu abri os olhos, eu vi uma placa na minha frente. Eu falei, tá desgraça a placa, e agora? Eu vou pra onde? <risos> Tava vindo um caminhão, eu falei assim, ou eu vou pro meio da soja ou a placa. meio da soja, lei Cara, entrei com que cara assim no meio da soja, bicho, e eu sem sinto. Tomar que ninguém vai me multar, eu sei em bicho, é certo? Cara, eu já pulei pro outro banco, cara, e naquele vou eu pulei pro outro banco, eu já meti o nariz no multimídia e quebrei o nariz novo, que é o multimídia do carro. Aí eu voltei pro banco e falei, eita desgraça, o pau tá torando, bicho. Eu tenho que voltar o carro pra pista. Quando eu bati lá assim, que eu fui voltar pra pista, ele bateu na primeira curva de nível, assim, pra sair, aí eu já meti a cabeça no retrovisor e quebrei. Aí eu voltei que tá eu bati a cabeça, tem que voltar. Voltei pro banco, tentando voltar. Aí eu voltei pro banco, nossa esse carro só a fazer, eu tenho que voltar pra pista. Quando ele entrou pra pista, aí ele fez 360 graus. Ele me jogou pra frente, meti a cabeça no, no para-brisa, quebrei. Aí eu voltei pro banco de novo, falei, tá desgando, o negócio tá feio. Aí eu, eu senti os furiosos, eu curti, por eu, eu curti o momento. Aí, aí, aí ele cruzou a pista do outro lado, bateu num buraco, aí eu meti o nariz no volante. A testa, aí estragou o volante. Estragou, estagou o volante. Nem o Meio... volante falando, esse cara não aguenta. Aí não, eu liguei não. pro seguro, o cara falou assim, o que que estragou no carro? Eu falei assim, ó, só por dentro. Quebrei isso, quebrei aquilo, falei assim, ficou, ficou mais cara caro. Nada, não, é? só o para-choque na frente, que custava 800 contas. Falei assim, por dentro foi ficou muito, muito mais caro. Mídia, não, tudo não quebrei tudo lá dentro, bicho, estourou o negócio lá. E depois deu e um você problema. não tava de cinto? Não. Você é um cabeça também, né? É, me ferrei, bicho. Aqui, pá, Final gente. do ano passado agora, fi, ó. Eles voltam também, Dizem depois você falar